São belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. Como são belos os pés do mensageiro. Ele Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Depois de lavar os pés aos discípulos Jesus lhes disse Verdade, verdade vos digo Servo não está acima do seu Senhor E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou Se sabeis isto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 saliva nos, nos conforta na nossa caminhada. Então, somos progredidos na, no tríduo do né? Padroeiro São Benedito e o tema de hoje focaliza para a Eucaristia Como alimento espiritual Para a nossa caminhada Para a nossa vida Nós todos já conhecemos bem O sacramento da Eucaristia Conhecemos e participamos da Eucaristia Mas é sempre bom A gente estar lembrando Há algumas verdades que são importantes para mantermos esta fé viva, este amor à Eucaristia. Em primeiro lugar, devemos lembrar o que disse Jesus em três palavrinhas. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é a bondade por excelência, mas São João diz, Deus é amor. E Deus no seu amor, ele quis manifestar externamente, a sua bondade, sua grandeza, sua perfeição, criando o mundo, a natureza, o universo, as estrelas, o sol, os astros, os planetas. Então, essa criação de uma realidade fora de Deus é uma manifestação do seu amor, E nós deveríamos buscar na natureza essa, essa motivação para se aproximar mais de Deus, para conhecer a Deus melhor. Eu me lembro que uma das vezes que eu fui visitar as cascatas, as cachoeiras de Foz do Iguaçu, era o mês de maio... Tinha sol, o rio Assustava estava bastante água. Aí, chegando lá, desci bem lá embaixo, onde tem uma passarela. Em então, um certo momento, formava-se arco-íris por todo lado, e a água caindo em abundância, a cachoeira por todo lado. Era um espetáculo grandioso. E eu sentia assim a presença de Deus ali aquela grandeza era aquela manifestação da água caindo ali. e aí e também em outras oportunidades da vida a gente vai vendo esta presença de Deus como o céu estrelado à noite é clara de céu estrelado e assim por diante. Então Deus manifestou o seu amor criando este mundo maravilhoso que nós não cansamos de observar e de amar. Agora, Deus manifestou ainda mais o seu amor criando a pessoa humana, criando nós. A sua imagem e semelhança, com a capacidade de amar, de conhecer as coisas, é fruto do amor infinito de Deus. E a pessoa humana, que a Bíblia nos relata, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, não souberam conservar esta vivência. Sentir a presença de Deus na sua vida e no mundo. E pecou. Desobedeceu a Deus. Então separou-se de Deus. Mas Deus, amor, misericórdia, quis manifestar mais ainda o seu amor para conosco, enviando seu Filho ao mundo para nos salvar. Então nos enviou Jesus Cristo, seu filho Que nasceu lá Pobrezinho na gruta de Belém Quando nós olhamos aquela Criancinha lá na manjedoura Está ali O Deus que é infinito Que é todo poderoso Presente como uma criança numa manjedoura Puro amor Bondade Misericórdia de Deus Mas ainda, Jesus vindo ao mundo, foi dando, fazendo gestos através dos milagres, do seu amor, da sua bondade. Mas o que ele fez de mais sagrado? Ele instituiu um sacramento que nós chamamos Eucaristia, a presença Viva dele, Jesus, Salvador do mundo, sobre as espécies do pão e do vinho consagrado. Na quinta-feira santa, aquele momento solene, junto com os apóstolos, Jesus tomou pão nas suas mãos, Tomou o pão, consagra, dizendo, isto é, o meu corpo, tomar e comer, pois o cálice com vinho, este é o cálice, do meu sangue será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Institui esse sacramento da Eucaristia, que pode ser considerado então como sacramento, enquanto renova a presença salvadora de Jesus ali, aquela óstia que ele vinha consagrado, simbolizando a sua morte na cruz, derramamento de sangue lá na cruz. Então, presença real de Jesus, nossa consagrada, para ser nosso alimento espiritual. Olha aqui a misericórdia, a bondade de Deus. Sabia que nós somos criaturas cheias de boa vontade, queremos fazer o bem, mas às vezes fracassamos, percebemos que estamos fazendo o erro. E Jesus então vem em nosso socorro, na sua bondade, na sua misericórdia, instituindo esse sacramento, o sacramento da Eucaristia, a presença viva Jesus, na Eucaristia, para ser nosso alimento espiritual. Então Jesus mesmo disse antes, eu sou o pão vivo descido do céu. A comparação que nós podemos fazer é o alimento material, nos sustenta, renova nossas forças, nossas energias, do nosso ser, do nosso corpo E a Eucaristia Pão vivo Recido do céu Renova nossa força espiritual Nosso desejo de louvar Servir a Deus E de viver unido a Ele Esse é o tema da, Do tríduo de hoje né? Lembrando que que São Benedito, que inicialmente ele era um pastor Cuidava lá das ovelhas Ia também admirando as belezas da natureza, se encontrando com Deus Mas ele não ficava, ficou satisfeito só com essa visão externa de Deus Aí procurou ser um religioso da ordem dos franciscanos. E aí, então, ele foi compreendendo esta grande verdade da presença de Jesus na Eucaristia. E sentia-se assim um elevo, uma atração pela Eucaristia. Para viver para, para, para, para estar buscando a força necessária Para enfrentar as lutas da vida Mas ele não só Tinha essa vivência de participação na Eucaristia Ele queria viver o que ele estava recebendo Ser como Jesus Aí ele ia lembrando, Jesus, ele tinha compaixão das pessoas necessitadas. Logo que ele começou a pregar, ia passando, tinha um grupo de leprosos que ficavam lá nas colinas, separados porque era uma doença incurável, esperando a morte. E eles gritam. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus, vai lá. Toca naqueles deprosos, cura-os. Solidariedade, bondade, amor de Jesus. Tinha aquele cego Bartimeu, que ficava lá naquela estrada que vai para o Egito, descendo de Jerusalém, pedindo esbola. Passava muita gente. Cego. Soube que Jesus passava por ali. E ele então grita, filho de Davi, tem piedade de mim. Por que, que ele falou filho de Davi? Porque o povo judeu esperava um rei. Um rei da descendência de Davi, que era rei. Não tinha bem ainda a compreensão de Jesus como salvador. Mas acreditava que era o enviado por Deus. Jesus vai lá, toca com os dedos dos seus olhos e dá a visão para eles. Amor, solidariedade, bondade de Jesus. Lembramos também aquela multidão que estava lá para ouvir a sua palavra. E era um lugar deserto, não tinha o que comer. Jesus pega lá. Alguns pães e peixes que uma pessoa tinha, e manda distribuir e faz o um milagre, dá de comer para todo mundo. Amor, bondade, solidariedade de Jesus. E solidário com a dor, sofrimento das pessoas. Então, São Benedito foi compreendendo esta realidade, e ele então, não só, tinha o amor é a Eucaristia como sacramento e recebia, e passava horas lá diante do Santíssimo, mas ele vivia o que Jesus viveu. A prática da caridade, ajudando as pessoas. Ele era o cozinheiro lá do convento, tomava conta também da parte financeira, e... E aí ele fazia a sua caridade, ajudava as pessoas necessitadas que passavam por ali. Então vivia sua fé, seu amor em Jesus, se unia a ele na Eucaristia. E na Eucaristia buscava força para enfrentar as lutas da vida, mas vivia a Eucaristia ajudando as pessoas necessitadas, como fez Jesus. Então, isso nós devemos aprender de São Benedito. Não é só vir à missa, participar da, da comunhão, não é receber a Eucaristia, que é o primeiro passo para nos fortalecer. Depois fazer aquilo que Jesus fez, ajudar as pessoas a fazer a caridade. Agora o importante é que São Benedito. Tinha aquela, aquela, aquele amor A Deus Então, durante toda a sua vida Ele estava ligado a Deus Seu trabalho Suas orações Seus momentos de lazer Estava em sintonia com Deus É um exemplo para nós hoje. E o Papa agora há pouco tempo fez lá na Praça São Pedro lá, uma exortação e falando sobre esse aspecto que o mundo de hoje está desvirtuado de Deus, não procura ter aquela sensibilidade de união com Deus. O Papa Francisco fala que nós devemos estar conectados com Deus, como, como São, São Benedito, sempre, no trabalho, na oração, em todos os momentos. Infelizmente, não é coisa boa, o celular hoje é uma coisa maravilhosa, mas às vezes nos atrapalha nessa busca de Deus. Quantas horas a gente passa ali às vezes? No celular E não encontra um minutinho Para estar diante da Eucaristia Ou estar assim Mais conectados com Deus Então o Papa Francisco Chamava a atenção Do povo Para esta realidade do mundo de hoje Que nos está Deixando Deus De lado E procurando viver a nossa vida Separados e é preciso que nós retomemos esse aspecto de união com Deus. São Benedito começou a aprender a se unir a Deus, cuidando lá das ovelhas, e depois ele quis ser eremita. O eremita é aquele que vive assim bem isolado, para ter todo o seu tempo, Tempo mais longo, mas é, para estar a sós com Deus. Como fazia Jesus? Depois de um dia de trabalho, de atender as pessoas, de pregar a palavra de Deus, ele se retirava das montanhas e ficava a sós com Deus. E uma dessas vezes, quando ele voltou de manhã para começar a, a sua peregrinação e a pregar, os discípulos disseram, ó oh mestre, ensina-nos a rezar. O que, que Jesus disse? Quando orardes, diz, dizei: Pai nosso que estás no céu. E toda oração. Voltar com todo o nosso ser para Deus. Deus amor, que criou o um mundo maravilhoso, que enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, que nos reviu, sacrificou-se lá na cruz, que está presente na Eucaristia como alimento espiritual. Então vamos aprender de São Benedito esta lição que o mundo de hoje está tirando de nós. Estar está conectados com Deus, nos casa. Trabalho aqui na igreja Todos os momentos Como ele procurou fazer né? Agora lembremos Já que estamos nesse tema aqui da, da, O tríduo de hoje A Eucaristia Ela realiza Maravilhas da nossa vida é um alimento que nos fortifica, que renova as nossas forças, que dá coragem para enfrentar as lutas da vida. São João Crisóstomo, ou melhor, São, São Crisóstomo, é São João Crisóstomo, era um dos santos padres que viveu no começo da igreja, ele dizia assim, os cristãos saem da mesa sagrada, como leões. Né? O leão é um animal forte, vigoroso. Assim, na parte espiritual, quando nós recebemos a Eucaristia com fé, com amor, com convicção, ela nos restaura espiritualmente, dá coragem, dá força para enfrentar as lutas da vida. E assim, a Eucaristia, não é só um presente que Deus, que Jesus nos deixou. E não é tão somente um testamento escrito, nem uma carta, nem um cheque bancário. Mas é o que mais precioso ele tinha. Ele nos deu a sua vida. A Eucaristia é a presença viva de Jesus na hóstia consagrada, é a vida de Jesus ali para ser nosso alimento espiritual. E São Benedito compreendeu esta verdade tinha um grande amor à Eucaristia. Assim, eu estava vendo lá, estava lá, Vida de São Benedito, nosso pregador aqui do Brasil, Ascânio Brandão. Quando ele participava da Eucaristia, ficava rezando, os, os noviços, né, os candidatos, os jovens que estavam preparando para entrar na ordem, ficavam lá observando que ele tomava uma atitude assim. Como se fosse um anjo Ali compenetrado Na presença viva de Jesus Na Eucaristia Então nós também Devemos recuperar tudo isto Procurar viver A Eucaristia No nosso dia a dia Naquele sentido De participação da vida de Jesus Na hóstia consagrada Mas ao mesmo tempo levar essa caridade, esse amor aos nossos irmãos e de maneira especial renovando a nossa vida nos fortalecendo, nos elevando para ele para que não ficamos distraídos com as coisas deste mundo então São Benedito ele procurou semear a boa semente a devoção à Eucaristia da sua vivência com Deus, da sua caridade, sua dedicação. Quando ele morreu, aí todos já pediam a sua canonização, como fizeram também para Santo Antônio. Não ficou esperando muito tempo para mandar a os relatos lá para o Papa, para a Cúria, para a ah, a população começou a exigir e logo ele foi canonizado. Porque era realmente um santo de Deus, uma pessoa toda de Deus. E que procurou semear a boa semente da palavra de Deus, não só com palavras, mas com gestos também e com a vivência. Então eu vou encerrar, muitos já conhecem, já, já recitei esse poema, é? e, e que nós procuremos então também estar semeando esta boa semente do amor a Deus, do amor aos nossos irmãos. Diz assim, semei. Sebei sempre, o importante é semear, pouco, muito, tudo, o grão da esperança, do amor e da paz. bem seu sorriso que resplandeça ao redor de você, bem suas energias para enfrentar as lutas da vida, Sebei sua coragem para reerguer a coragem do outro. Sebei a sua fé, seu amor, seu entusiasmo. Sebei as coisas mínimas, aquilo que não conta. Sebei e tenha confiança, cada grão, cada oração, cada semente, chegará um cantinho da terra, teu no meu, dos nossos corações. E viva São Benedito! Mas é o que?